Olá colegas psicólogos e psicólogas, vim apresentar para vocês o trabalho desenvolvido no município de Franco da Rocha, em São Paulo, no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, local onde o psicólogo também está inserido e tem papel fundamental nas ações e estratégias para a garantia de direitos. Falando de CRAS, pensamos em fortalecimento de vínculos, pensamos em empoderamento e da visibilidade para as pessoas como sujeitas de direitos e protagonistas da sua história de vida. Falando especificamente do meu local de atuação e da minha prática profissional no contexto da Covid-19, com o avançar da pandemia, os diversos serviços e projetos que estavam em andamento foram suspensos surgindo, então, a preocupação sobre como manter o vínculo com as famílias que nós atendemos, mesmo no contexto de distanciamento. O que fazer agora, né? Então, acho que foi uma angústia que foi vivida não só no meu equipamento, né, mas também no local de atuação de vocês. Pensamos, então, numa estratégia, pensamos em oferecer experiências de forma remota e online. O que fizemos? O que estamos fazendo? Por meio de uma equipe de trabalho envolvendo psicólogo, orientador social e recreacionista, criamos uma série de vídeos com material recreativo, lúdico, com jogos e enviamos para os nossos adolescentes. Mas não só isso, criamos uma gincana, Hum, com prevenções e pontuação, assim a gente conseguiu um engajamento muito maior do nosso público. A gente conseguiu oferecer um escape nesse momento de quarentena e o um vínculo, porque vínculo é essencial. E nesse momento de quarentena, nesse momento de afastamento social, o vínculo precisa ser mantido. E quando a gente vai criando essas estratégias, né, é, de, de manutenção do nosso trabalho no contexto da pandemia, a gente consegue mostrar para o nosso público, para a nossa população, para as comunidades que usam o nosso serviço, que nós estamos disponíveis, que nós estamos preocupados. Isso tem tudo a ver com psicologia, isso tem tudo a ver com oferecer suporte, tem tudo a ver com me colocar no lugar no outro, né? Quem trabalha no CRAS sabe que o contexto do CRAS é um contexto de vulnerabilidade. É um contexto de fragilização de vínculos. E nós somos os responsáveis por manter esses vínculos. Espero que eu tenha conseguido transmitir a essência desse trabalho para vocês. Eu desejo que tenha sido enriquecedor para vocês. Um bom evento e até logo uma próxima oportunidade.